Eu sou Patrícia Menezes, e eu estou muito encantada pelo teu trabalho. É, assim, é, eu estou explodindo de, de gratidão. Então, o que. que eu te perguntei na sexta-feira a respeito de que eu estava há uns 15 dias com uma alergia nos olhos. Meus olhos estavam escamando, escamavam, assim, né? E eu disse assim, ah, o que que Tá Alguma coisa acontecendo. Você me deu até a orientação de usar o óleo de melaleu E eu usei, eu tinha em casa. E daí depois, ou ontem, durante o dia, eu esqueci hoje. E daí agora eu disse assim, não, mas eu preciso dar meu depoimento, eu quero falar, né? O Alice não tem mais nada. Meus olhos estão sem alergia nenhuma, estou curada da alergia e só tenho a agradecer. Estou encantada pela riqueza de sabedoria pelo teu trabalho e sou só gratidão. Muito obrigada.